Fantasma ataca casal em casa assombrada que acabaram de alugar. UOU! monitorava a filha brincando com um amigo imaginário quando isso aconteceu. Maníacos invadem cinema a céu aberto e realizam um massacre. Na ocasião 30 vidas foram ceifadas. O retorno do maníaco do quarto. Dessa vez o presente foi em dobro. Fantasma grita e estoura os tímpanos de uma mulher. Bruxo acaba com a seca da região em segundos com pura magia. Médica louca, que não pode ter filhos, invade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 Um casal de jovens japoneses alugaram uma bela casa, mas estavam tendo problemas com um ruído que nunca parava. Então, ela foi em busca de respostas. Quando ela chegou, Quarto, ela viu alguém virado de costas. Então a criatura berrou até estourar seus tímpanos. Parece ter sido apenas um sonho. Dias mais tarde, ele estava no banheiro quando ouviu um gemido assustador vindo do outro lado da porta. É? Ele viu uma mulher pálida, um fantasma bem diante de seus olhos. No chão, havia um pedaço de unha. Aconteceu... Hã? Eu quero dizer o que é minha! Você tem que Sim, esta é a sua filha. Depois que eles entraram nesta casa, ela mudou muito o comportamento. <risos> Mais tarde, sua filha, já toda pálida, foi atrás do pai e o matou de susto. Por qual motivo, razão e circunstância ela teria feito tamanha crueldade com seu pai? Bom, uma coisa é certa, eles precisam deixar esta casa. <risos> Aqui temos um conhecido jovem bruxo indonésio que segundo relatos teria poder de interferir na natureza Ele se dirigiu a uma cachoeira que havia secado e trazido problemas para um vilarejo da região, muita falta de água e alimento. O ato místico, ele fez as águas voltarem como antes com toda a força em segundos. O maníaco do quarto está de volta. E lá foi ele novamente em busca dos pequeninos. Dessa vez o presente veio em dobro. Imagina o que se passa na cabeça dessas pobres e inocentes almas indo em direção ao abate. Que o alerta, sempre tranque as portas e as janelas antes de dormir, pois um dia você pode acordar sem seus filhos. No vídeo a seguir vimos uma jovem defesa sozinha em sua residência, quando de repente ela ouviu um barulho como se alguém estivesse correndo pela casa. Com o coração na mão, começou a registrar a situação. Vocês estão ouvindo, gente? Tem barulho agora aqui. Gente, eu tô com muito medo. Gente! Não! Sai daqui! O que você tá fazendo aqui? Foi quando surgiu que parece ser uma médica. Não. Gente! Gente! Gente, ela sumiu! Sim, ela desapareceu do nada. A doutora começou a correr em sua direção para atacá-la. que ela sofreu algum trauma que a deixou louca. Ao que tudo indica, mesmo sendo médica, ela não pode ter filhos, por isso quer raptar a jovem indefesa para fazer dela sua filha. Por quê? Toda vez que você fala isso, mas... Se segue, vemos um jovem perdido numa floresta assombrada enquanto procurava o caminho de casa. Foi quando ele se deparou com uma estranha criatura meditando no meio do mato envolto de moscas. Temos uma menina brincando com seu amigo imaginário que tem por nome Charles, todos os dias ela dizia aos pais que seu amigo estava com ela no quarto, eles sempre brincavam de casinha e de boneca. Um certo dia os pais decidiram filmar para tentar descobrir o que estava acontecendo com a filha, sim, eles não sabiam, mas estavam registrando os últimos momentos da sua filha na terra to my cave to stay. Oh, little children, please don't squirm. These ropes, I know, will hold you firm. Now look to me, the the calls. ela foi não sabemos, o que é fato é que ela nunca mais foi encontrada. Durante a pandemia, vimos muitas salas de cinemas ao ar livre. Um certo dia, nos Estados Unidos, durante uma sessão de filme de terror, vários maníacos surgiram dentro da sala atacando as pessoas que estavam dentro dos carros. Foi aí que a ficção virou realidade. Neste dia, mais de 30 pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Para finalizar temos uma bateria de atividades paranormais registradas por um casal que já não sabe mais o que fazer e meio que já se acostumaram a viver com isso.